Olá, para instalar o Camtasia Studio no seu computador, basta pesquisar Camtasia no Google e clicar no link da TechSmith. Feito isso, clique em Free Trial. Agora, clique em Download de Camtasia Installer para o Windows ou para o Mac. Bom, Espere o download terminar. Quando o download terminar, basta clicar no ícone. Eu não vou instalar novamente o Camtasia no meu computador, porque ele já, insta já está instalado. Mas para terminar a instalação, basta seguir as instruções. Bom, é isso e obrigado!